sua timidez te limita, seja bem-vindo ao canal Vidas Incríveis. Eu sou o Leonardo e eu vou falar um pouco mais a respeito desse assunto agora. Todo mundo tem às vezes um pouquinho de timidez, tem dificuldades em se expressar. Para quem já viu um outro vídeo que eu postei, ser uma pessoa reservada é bom ou ruim, já sabe mais ou menos um pouco do que eu vou falar. Esse vídeo aqui, se trata de um complemento. A timidez, ela pode limitar algumas pessoas. Pode fazer com que essas pessoas deixem de realizar atividades, de se expressarem e falar tudo aquilo que elas realmente desejam ou têm vontade. E muitas vezes, acabam se bloqueando. Acabam se pondo para baixo, porque... Elas não expressam, de fato, o que elas deveriam expressar em um determinado momento, em um determinado assunto. Uma das maneiras que é bem evidente é, por exemplo, quando você faz uma pergunta a uma pessoa. E essa pessoa, se ela for tímida, ela acaba respondendo Ah, não, não sei, não faço ideia. E começa a ter essa postura corporal exatamente que nem eu tive. Muitas vezes vai ser difícil com que ela responda o um sim Porque ela é uma pessoa que ao mesmo tempo ela é tímida, ela pode ser uma pessoa insegura E vai ter medo de mostrar a sua segurança, porque às vezes pode sofrer com a rejeição de outras pessoas Eu sei que não é fácil, muitas pessoas passam por esse problema Todo mundo passa por esse problema às vezes Principalmente quando temos uma situação que é desconfortável e contra nós. Numa situação que somos, por exemplo, jogados contra a parede, nós temos que tomar uma decisão muito rápida, muito assertiva. E não temos tempo, às vezes, para analisar realmente todos os detalhes de uma determinada conversa, assunto ou situação. Com isso, podemos tomar algumas decisões mal pensadas. Mas, se formos tomar uma decisão, seja ela Bem pensada ou mal pensada, temos que arcar com a nossa decisão. Não estou é, não falando que uma vez tomada uma decisão, você não vai poder voltar atrás. Você pode voltar atrás em algumas situações e ainda até corrigir e fazer melhor do que talvez se você tivesse pensado muito tempo. Conheço uma frase que define muito bem isso daí. É, antes feito do que perfeito porque nem sempre vamos conseguir obter a perfeição e muitas das vezes quando a gente retrabalha alguma coisa a gente consegue achar outras respostas e outras maneiras de como lidar com isso e para a timidez funciona dessa mesma forma sabendo ela, trabalhar ela conduzido uma melhor forma possível e que isso não venha a te prejudicar vai ser mais fácil de trabalhar você vai conseguir transformar a sua timidez na sua principal aliada, isso se você souber conduzi-la de maneira correta. Algumas mulheres, por exemplo, em um relacionamento, acham às vezes, por exemplo, um homem tímido mais atraente, um homem mais reservado um pouco mais atraente. O inverso também acontece, às vezes homens acham algumas mulheres mais reservadas, mais tímidas também atraentes, nesse caso de relacionamento pode funcionar muito bem. Mas em outros casos, setores profissionais, às vezes não. Às vezes você tem que expor a sua opinião, mostrar um pouco o que você tem. Até mesmo nas amizades, às vezes você vai ter que se expor em algum momento. Quando você interage com outras pessoas, você vai ter que colocar o seu lado da história. Você vai ter que se expor. Eu sei que não é fácil mesmo, nem sempre vamos conseguir expor... Usando as palavras que gostaríamos da forma que gostaríamos. Mas temos que expressar, mesmo que saia de uma maneira equivocada ou errada. De forma que as outras pessoas consigam entender mais ou menos a sua linha de pensamento. Se elas conseguirem, beleza. E além disso, conforme o tempo, você pode polir a sua expressão verbal, corporal e de outras formas. Se expressar melhor, existem cursos, é, existem vídeos, outros aprendizados que podem fazer com que você consiga evoluir cada vez mais e se libertar dessa timidez. A sua timidez não pode ser um fator limitante, como qualquer outra coisa que seja negativa na sua vida não pode te limitar. O que você quer fazer? Você vai deixar de ser tímido ou não? Você vai deixar que a sua timidez te limite, ou não? Sei que não é uma coisa muito fácil, é uma coisa que exige tempo, é uma coisa que exige trabalho duro. Todos os dias temos que lutar contra isso daí. Se é algo que está impedindo a gente, vamos lutar contra. Vamos tentar fazer com que isso seja a nossa aliada. Então faça da timidez a sua aliada. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal deixe a sua opinião, o seu comentário e tudo o que você tiver a dizer a respeito desse assunto as suas palavras podem me ajudar a complementar esse assunto e podem ajudar outras pessoas siga é, o canal nas redes sociais lá também você pode estar ajudando as, suas, as outras pessoas da melhor forma possível do jeito que você consiga se expressar melhor não sei mas nunca deixe de ajudar alguém que precisa. Eu aguardo você até o próximo vídeo.